ai cara a gente tá dando faz muito tempo quando é que vai chegar na explanteer caiu vamos continuar andando aqui né vamos lá vai deita tá vamos lá espera esse daqui é o final do caminho da serpente cara tá é explanteer caiu tá ali bora subir vai Tô chegando aqui nele E esse caiu Oi? O planeta dele é muito pesado Não, não, não Oi É pesado aqui, ó Não dá pra pular Tá, senhor caiu Você o senhor caiu? Claro e... Então você vai treinar a gente, né? Eu vou. Então, ah, eu já disse que é melhor a gente ficar brincando aqui de pega-pega. Não. -pega. Vai, Oi? Ah, porque o planeta dele é pesado. Tá comigo. Ah! Peguei Peguei tá? Vou aumentar meu poder pra 100% O quê? Vou meu poder pra 100% Mas eu não tô em 5% Eu sou agora ah. Não vale voar Não vale eu vou te pegar desgraça. A ah! lei. Ai. Chamada Kaioken Ela é, aumenta seus poderes A sua velocidade E também você pode multiplicar ela é, Em duas vezes Vezes dois Então agora, tentem carregar seu Ki Tá, vamos lá hum, tá Tem que é, Então, como eu tava dizendo Eu vou ensinar agora uma técnica Chamada Kaioken Ela multiplica seus poderes Aumenta muito sua velocidade E você só pode usar ela até vezes dois Vamos lá Vai, tenta que ter carregação aqui, mas foque nessa transformação, vai. Ah, oh, Senta aí, Felipe. Ele já me tirou. Caiu quem? Okay. Vezes dois. Oh, Deixa eu ver se ela é boa mesmo. Ah, é boa, cara. Ah, eu vou dizer que a gente tem que ter bastante aqui pra aguentar ela. Pra então é bom, fica sem ela, tá? Tá então, já aprendeu o que é Ou você já também acha que já sabe? Você me ensinou antes? Tá, vai. Tenta aí, João, vai. Carrega seu Kim, mas forte nessa transformação. De novo? Quer dizer, é, agora eu vou ensinar uma técnica para vocês chamada Kikidama. Ela, vocês já vão saber, é bem fácil, Eu não posso ficar falando muita coisa porque senão, não vai ser muito. Vocês não vão entender. É, ela tipo aqui Eu já vou mostrar pra vocês Mas agora Tirei lá embaixo, vocês tem que Destruir tudo que Vocês lutem lá embaixo E também o Hadith tá lá embaixo porque ele morreu, né? Então vamos lá Tá, vamos lá, o João Eu acho que o hadis... Ah, uma coisa O poder do Kaioken fica com quantos minutos Depois que acaba? Quê? O, o senhor Kaioken, quanto O Kaioken ele fica É... Com um pouco do poder por alguns minutos ainda, né? Quando a gente sai da forma. Como assim? Desculpa, eu não te ouvi, menino. Eu sou surdo <risos> O poder do Kaioken fica um, uns minutinhos, né? Sem... Pra... Olha, vo vo vo vocês já aguentam ele bem. Vocês só pode usar ele até vezes 2. É o máximo de vocês. Se vocês usar vezes 3, vocês vão sobre. É, vão usar seu corpo demais e ele vai ficar cheio de energia. E pode acabar explodindo. Então tomem cuidado. Não use o vezes 3 por nada deste mundo. Senão, é o fim de vocês. Tá, então a gente só vai usar quando tiver muito Ki. Não, é, quando tiver muito Ki, viu. Mas isso daí vai ser difícil, porque não existe quase ninguém que tenha um Ki gigante. Gente... Só esse saia disso ou será que então tá... vamos lá acabar, o Raditz tá lá, eu tô sentindo o Ki dele, vamos lá. Eu também tô, eu também tô, cara. Eita, e aí Raditz? Oi Raditz, vocês arruinaram meus planos, vou pagar por tudo que fizeram. Eu ah, me errou, né? Ah! Meu Deus. Você tomou na Jabiraca? Eu vou lutar com a minha blusa! Lá! Ah! Super rajada, quê? Meu ataque! Esse é um novo ataque! Super! Toma ah, ah, sai daí, João! Boa! Eu tô... ah, fica pulando! Aqui, pra poder ficar no King, eu usei muito o King aqui. Ali. Ai, aquele ataque é muito poderoso sério! Ô ah. oh, louco, já aprendeu o Super Supercover? Ah, que bom! Acabei ah. ah, com ele! Tá, João, é. É que tal a gente. Ele tá morto, hum. né? Então você matando ele, ele vai voltar porque ele tá já morto. Então bora lutar em um lugar aqui, você e eu. Se junto, você e eu. Vem, segue eu. Ah, João, eu, eu esqueci de dizer para você que eu aprendi o é, teletransporte, lembra? Cara é muito bom. Vem para cá, vem. Aqui atrás de você. Aqui, ó. Vamos lutar aqui, ó. Vai. Aí, tio. quando eu falar pra você começar, você pode começar, tá bom? Felipe Gato, João. Eu só tô pegando uma semente dos deuses aqui. No meu bolso. Felipe né? No meu bolso. Roberto, João. Felipe João. <risos> Tem alguma semente dos aí? Tem. Eu também. Então eu vou me equipar. Tá. Vou colocar no short. O que? No ah, yeah. Essa daqui é a minha roupa, mano. Olha no a minha chart. roupa, como é que tá? No short. ah Seu é o que? No short. Tá, vamos trocar, me trocar aqui, não veio não, hein. Não enfia, hein. Né? Tá. Deixa eu arrumar minha roupa aqui, peraí. Eu tô trocando de roupa. Ai, ai, aí, eu ai, ai. Ai, João, me, me troquei, cara. Ah, deixa eu colocar minha blusa aqui, né. Bora começar? Vamos Vamos lá. Ha. Opa. Amei, amei! Amei! Toma isso! que você que você ah teletransporte tá ah. super a jada que yeah. que vai yeah. flash Final... ah não ah. olha no, no. Jewel. Sure. Vem logo, Já tá... Eu Você fica pulando igual um pirilampo. Vai. Como que é, não é? Caraca, meu filho tinha acabado. Acabou nossa, meu que acabou? meu que acabou? Vai, tchau, calma, calma, desgraça, carrega teu que okay. ah, desgraça, tu vai é. Você colocou minha mão para lá. Eu tenho que carregar meu ki, caramba. Tô carregando. Ok, vou diminuir meu que. Não, não me... precisa. Eu aguento você de boa. Ah, pronto! Vamos nessa! Tá bom, que a minha aguenta de boa? Ah! ah. Oh, meu... É transporte. Vem tá? Tá bom. Fazer agora. Capotou cara. Vem. Yeah. É transporte. Para você. Ah. ah. Sai daqui! Sai ah. é você. Sai daqui! Sai ai Vou diminuir um pouco meu aqui. Você ficou muito bom, viu? Toma isso! Peraí, é, peraí, é, é, é, caramba. A gente tirou todo o meu poder? Tudo que é essa? Ramei, ramei! Ah! Eita! Você vai me matar, menino! Super Rage, é eu Toma isso! O que ele gastou muito, cara! Ah. Quer parar por hoje ou não? Por que você não usa o Caio Kent? que Você me irrita! Oh! Caramba! Oh! Oh! Oh! Você já era! Vai no Ah, vou morrer! João, é melhor a gente parar, você ficou muito cansado, cara. Você também, né? Eu tô sentindo o seu que, ele tá mais fraco do que nunca. Por causa que eu usei o caiu que, né? É, olha o tanto, você deve estar tá quase morrendo aí. Ah, ainda consigo fazer muitas coisas. Tá. Ah. Ah, acho que eu tenho mais 25 segundos de Kaioken Do poder do Kaioken Eu tenho 2 minutos Também olha o tanto que você tá usando Já chegou? Já cheguei Pera aí, eu vou fazer o teletransporte, fica aí aí se... Ah, já chegou mesmo? Nem precisa, fazer uma material de exportação aí se chegava aqui. Tá, vamos falar que o Shirkai. E aí, que Caio, o que aconteceu agora? É, então, vocês terminaram seu treinamento. Agora vocês podem voltar pra Terra. Podemos voltar pra Terra? Então vamos lá, vamos lá, João. Vamos lá. Vamos! Vamos lá! Yeah. Finalmente! Finalmente. Finalmente. <risos>